Nesse vídeo de hoje eu vou te falar aí sobre a Nintendo que vai voltar ao Brasil pelo que parece. Então se você tá interessado nesse tema, assiste o vídeo até o final e bora pro vídeo, cara. E, enfim, a Nintendo vai voltar ao Brasil pelo que parece, velho. Sabia não? A postagem oficial da Nintendo revelando a novidade foi postada no Nintendo of America onde ela diz exatamente isso aqui velho saudações a todos os fãs brasileiros da Nintendo temos o prazer de anunciar que Nintendo Switch chegará em breve ao Brasil fique ligado nesses canais para mais informações ela deixou o link do Facebook e do Instagram e aquilo por parte dos americanos tem muito meme cara o geral tá zoando o fato do Switch tá no Brasil né e sinceramente, eu achei a decisão da Nintendo boa Afinal, talvez, os preços diminuam e os lojas Não precisarão importar o Nintendo Switch de outros lugares Para em teoria, faria ele mais barato, velho Provavelmente, a Nintendo tomou essa decisão Por causa das hashtags na né? Nintendo Brasil E queremos Nintendo, tanto que o Coelho de Japão Falou que a Nintendo ficou sabendo das hashtags Então, como disse um cara chamado Leo F as hashtags realmente constroem comunidades Sinceramente, ótima decisão da Nintendo Afinal, dessa forma, ela vai ganhar muito mais dinheiro, cara O que é muito bom E os preços dos jogos diminuírem também Provavelmente, a prataria do jogo também vai diminuir O que, em teoria, né, em teoria Seria muito para todo mundo, cara Então eu espero que os preços sejam bons no Brasil, cara Afinal, não adianta nada vir em Brasil e o preço ser muito caro, velho. Mas é aquilo. Segundo o BRKC é Edu, a Nintendo já estaria investindo em pessoas para traduzir os jogos, cara. O que já era um bom sinal que ela viria pro Brasil. O que tá certo, já que traduziu os jogos torná-los legíveis pro público de fora dos Estados Unidos. Né, o que é muito interessante e bom pra Nintendo. Além de dar mais vendas os jogos, cara. Ou seja, com a tradução dos jogos pro português, todo mundo ganharia, cara. o melhor disso é que os brasileiros sentiriam representados, que, além disso, isso se tornaria o jogo mais compreensível a quem não é fluente, o que é bom para a acessibilidade do jogo e isso faz as pessoas do Brasil entenderem melhor o jogo, cara. Legal! Bem louco! Ou seja, eu espero aí que a Nintendo venha realmente com força no Brasil que ela traduza os jogos para português, seria muito bom. Eu, pelo menos, se tivesse Nintendo Switch, eu adoraria ter os jogos em português mas mesmo não entendo, eu acho uma novidade muito boa, cara. Mas seguinte, se você gostou desse vídeo, compartilhe ele aí pra mais gente, mano. Porque, cara, você, além de estar tá ajudando demais o canal, você vai estar tá recomendando esse conteúdo de qualidade pra mais gente, cara. Se você chegou até aqui, é porque você gostou desse vídeo, mano. Então ativa o sininho e se inscreve pra não perder nenhum vídeo, cara. Tem três vídeos por semana. Segunda, quarta e sexta São dias que eu posto aqui no canal E eu acho que os vídeos vão te agradar, cara Então é isso, gente Tchau, galera!